Os três pés da costura bem feita. Você sabia que 90% das costureiras possuem vícios da costura mal feita? E nem sabem, e que é possível aprender a costurar até mesmo roupas elaboradas com avesso perfeito desde o início, como... Entendendo os porquês O porquê do design Onde você entende o porquê de planejar a roupa a ser confeccionada considerando tantos detalhes externos quanto os detalhes internos ao mesmo tempo O porquê da modelagem Onde você entende o porquê da modelagem ter tanto impacto no resultado de uma costura bem feita, assim como o corte bem alinhado vem de um molde bem pensado O porquê da costura Onde você entende o porquê da montagem e da costura seguirem uma ordem Aprende a pensar justamente essa ordem que permite que a roupa planejada, modelada e cortada nos passos anteriores se concretize com acabamentos perfeitos. E não faz sentido aprender a costurar para ficar presa em roupinhas básicas mal feitas e eternamente dependente de aula sou de uma professora. É só quando você aprende a pensar a costura que você ganha segurança para criar roupas únicas e que sejam tão bonitas por fora quanto por dentro. Os três pés da costura. Você só aprende no Costura Bem Feita.